Olá, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor possa invadir sua casa nesse instante. Eu sou grata ao Senhor por esse tempo, pela oportunidade de uma vez mais podermos estar juntos, para podermos repartir e ao mesmo tempo compartilhar uma porção da parte do Senhor para cada um de nós nessa noite. Eu quero dizer que eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu louvo ao Senhor por esse tempo. E eu creio que o Senhor, uma vez mais, Ele vai trazer luz. Fazendo com que a gente avance para mais perto dEle. Para um lugar de experiência, de conhecimento. E eu creio que o Senhor vai, vai nos conduzir para esse lugar nesse tempo. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um instante e orassem por mim e apresentassem esse tempo aqui. Pai, nós queremos te adorar. E eu quero te adorar nesse tempo e te agradecer pela tua bondade em nossa direção. Eu quero te dizer que nenhum de nós está indiferente à Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nessa noite encontre corações com fome e sede de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa nos saciar com o pão que vem do céu, com a água viva que descedenta. Por isso, Espírito Santo de Deus, graciosamente eu quero te pedir... Que Tu tenhas a primazia nesse lugar, que nada do que for para ser dito, seja dito, se não estiver em conformidade com a Tua vontade. Que nada, que nada esteja fora da Tua centralidade e que tudo que formos orar aqui, que formos dizer aqui, possa convergir, convergir em Ti, Cristo Jesus, para que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu gostaria de uh, abrir com vocês em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que é por aqui aonde nós vamos começar hoje. O tema dessa noite, desse estudo, é seja bem sucedido, o Senhor vai nos trazer ferramentas de uma forma muito leve e prática para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia e assim nós obtermos os resultados, amém? amém. Então eu vou, eu vou ler e, um, Efésios no capítulo 1 a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz.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 Todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade? <coughs> Desculpa. É, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória? Até aqui. É... Eu creio, meus irmãos, que nesse tempo. Nós precisamos estar fundamentados numa base firme, com um alicerce sólido que será capaz de suportar o que está por vir. Esse, esse fundamento, essa base firme, esse alicerce sólido, ele nos dará capacidade de suportar o que está por vir. Quando eu olho... Para o ministério terreno de Jesus Enquanto ele esteve aqui Uma coisa que me chama a atenção É a serenidade dele diante das adversidades Das oposições Diante dos doentes, dos possessos, dos leprosos Me impressiona lendo os evangelhos, a forma que ele conduzia, reagia e resolvia o problema. E eu comecei a me questionar, me perguntar, como? Qual era o segredo? E eu descobri algumas coisas. Primeiro, ele sabia quem ele era. Isso fala sobre identidade. Como nós lemos aqui. Esse capítulo. Esses versículos que nós lemos de Efésio. No capítulo 1. Se vocês forem olhar. Ele fala sobre a nossa identidade. Ele afirma quem nós somos. O que, o que Deus pensa a nosso respeito. E como Ele nos enxerga. Como Ele nos vê. Então. O primeiro segredo. Ele sabia quem Ele era. Isso fala sobre identidade. Em segundo, em segundo momento, nós vemos na vida de Jesus e ministério dEle, obediência, rendição, intimidade. E isso significa gastar tempo a sós com o Pai. Meditação na Palavra. Jesus não apenas conhecia a Palavra, Ele vivia a Palavra. E a palavra do Senhor diz em provérbios no capítulo 9, versículo 10, a parte A do versículo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus gastava tempo com o Pai, Ele era íntimo, Ele era o Filho de Deus. E a palavra diz que Ele só fazia o que Ele via o Pai fazer. E isso nos traz... A realidade de que ele passava muito tempo com o pai, porque o seu alimento era a palavra. Eu gostaria de ler mais uma referência, e essa referência está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, é a versão viva. E a palavra do Senhor diz, o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para que não fique nu e envergonhado. E que obtenha de mim remédio para curar os olhos e devolver-lhe a sua vista Então nós vemos que o ministério de Jesus Ele era fundamentado numa base firme, sólida, chamada obediência eu creio que quando nós alcançarmos a compreensão do valor que reside na oração, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo vai mudar ao nosso redor. Eu creio que de todas as coisas que envolvem a vida cristã, não há nenhuma que seja tão mal compreendida como a prática da oração. Algumas pessoas perguntam assim para a gente. Como eu posso me aproximar de Deus em oração? Por que é tão difícil orar por mais de 15 minutos sem que a nossa mente seja bombardeada com as urgências do momento? Eu posso dizer para vocês, uma constante em nossa vida... Parece ser o fato de estarmos a maior parte do tempo com o foco naquilo que achamos que precisamos e nas urgências da vida transitória. Mas se nós formos olhar para a palavra, nós vamos ver lá em Mateus 6,33, aonde onde a palavra do Senhor diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas cá debaixo da vida transitória de vocês serão acrescentadas. Mas vocês percebem que a gente, a gente faz o contrário, a gente não busca as coisas do reino, as que são do alto. Mas a gente quer que as nossas urgências estejam subindo ao céu e que haja uma resolução para os nossos problemas. Percebem que só nesse versículo a gente não faz do jeito que a palavra nos manda. E aí a palavra do Senhor diz, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem errado. Vocês pedem para gastar com vocês, vocês não buscam ouro, vocês não buscam ouro vindo de mim, não buscam o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, para que eu possa acrescentar essas coisas a vocês. Eu quero dizer para vocês que hoje, de uma forma leve e muito prática, eu quero repartir algo com vocês, na prática. Uma coisa, um, uma oração que vocês possam aplicar na casa de vocês. Aquelas pessoas que muitas vezes nos perguntam como orar, por que é tão difícil orar, eu não consigo ficar mais do que dois minutos sem que a minha mente me leve para as urgências e eu tenha que levantar e ir cuidar dos afazeres e da vida. Eu quero dizer para vocês que a minha intenção nessa noite, eu não tenho a presunção de responder todos os teus questionamentos com relação à oração. E sim te dar ferramentas práticas de como você pode orar a palavra. E como é possível nós orarmos a palavra e nós gastarmos um tempo de 30, 40 minutos orando especificamente a palavra. Eu descobri que o homem espiritual é uma chave que abre os céus. E por que que o homem espiritual é uma chave que abre os céus? Porque ele aprendeu o segredo. Então eu convido vocês para abrirem a palavra em Provérbios, no capítulo 8, dos versículos 17 a 21. Nós vamos ler. Provérbios 8, 17 a 21. A palavra do Senhor diz. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros". Se eu pudesse repartir uma, algo com cada um de vocês nessa noite, que eu considero muito valioso na minha vida. Seria o caminho da oração. Aí você pode me dizer, mas é difícil orar. É verdade. Não é uma coisa fácil. Mas veja, você já parou para pensar por que que há tanta oposição que se levanta para te impedir de orar? Em algum momento você já parou para compreender por que que isso acontece? Veja só, um tesouro, ele não teria nenhum valor se fosse de fácil acesso a todos. Assim também, o tesouro espiritual de Deus é alcançado pela busca, em oração, através de um coração rendido, submisso e entregue. A intimidade do Senhor é para os que o buscam Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança Isso está em Salmos no capítulo 25, versículo 14 E hoje eu gostaria de repartir com você Um modelo de oração que eu pratico E que tem sido muito precioso para mim Algumas pessoas nos perguntam, né? Eu ouço as pessoas falarem assim: Como é que é isso que você diz? Que você tem um tempo a sós no secreto. Aonde é esse lugar? Como eu faço para acessar esse lugar? Como orar? Eu digo algumas coisas, mas esse modelo de oração, ele está fundamentado no tabernáculo de Deus. Então para você que é bebê espiritual e que você está chegando agora, eu, eu, eu sugiro que você acesse algo. Tem várias coisas no YouTube, você pode só colocar tabernáculo que vai aparecer vários vídeos. E isso é muito importante você olhar, porque a hora que a gente for passando em cada elemento, você terá uma compreensão maior, melhor. Então eu, eu te desafio você, se você nunca olhou e não está inteirado, que você olhe alguns vídeos sobre o que é o tabernáculo, o tabernáculo de Deus. Todos os ensinos, todos os ensinos do Antigo Testamento eram símbolos ou prenúncios das coisas espirituais do futuro. Tanto é que quando Deus dá para Moisés como é que seria, como ele gostaria, depois que ele passou 40 dias com o Senhor, ele dá as tábuas, os dez mandamentos, e ele pede a ele como é que ele gostaria que fosse feito o tabernáculo, lá em Êxodo, Gênesis e Êxodo, mas agora nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 21 versículo 3, algo que fala do tabernáculo também, e, e a palavra do Senhor diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus, pois com os homens habitará. E ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Ou eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Então quando a gente olha para o tabernáculo. Nós que conhecemos um pouquinho. A primeira coisa que nós encontramos lá é o altar de bronze. Né? Ali... O sacerdote sacrificava os animais, derramava o sangue e queimava a carne perante o Senhor. Ali os pecadores recebiam perdão e a reconciliação com Deus, uma vez por ano. Então esse será o ponto de partida para nós iniciarmos essa oração. O altar de bronze representa a cruz do Calvário aonde Jesus tornou-se um sacrifício em nosso favor, então nós precisamos começar na cruz, na cruz de Jesus porque na cruz Jesus remiu os nossos pecados, então eu começo dando graças a Deus pelo perdão e salvação e eu posso dizer, obrigada Jesus Pois tu me livrastes da condenação decorrente da quebra dos dez mandamentos. Eu sei Jesus, que tu tomaste sobre si todo o castigo que estava envolvido na desobediência aos dez mandamentos. E tu os cumpriu por nós, removendo a lei do meio do caminho. Tu abriu uma porta para sermos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O que para nós foi de graça, para Ti custou tudo. Obrigado Jesus, pois me livrastes da condenação da lei. Agora eu vivo pela graça. Sou salva pela fé em Ti. Pelo derramar do Teu sangue. Obrigada Jesus, porque foi na cruz que Tu enfrentou Satanás. E o derrotou mediante o Seu sangue. Ali... No dia da crucificação, Satanás foi completamente derrotado. E Deus destruiu totalmente o seu reino. Eu digo, Jesus eu quero te adorar porque através do sacrifício feito por ti na cruz, eu estou livre do domínio de Satanás. Pelo seu sangue eu sou completamente livre. Livre da culpa, livre do medo, livre da rejeição, livre da doença, livre da angústia, livre do medo do amanhã. Já não temo Satanás e seus demônios. Por quê? Porque eu agora estou em Cristo Jesus, aonde não há condenação para aqueles que passaram da morte para a vida. Eu digo obrigada Jesus pela reconciliação que tu graciosamente promoveu entre eu e Deus. Pois quando Adão pecou, ele provocou inimizade entre Deus e nós. Mas tu destruístes o muro de inimizade e trouxestes reconciliação. E hoje nós somos uma família para o Pai. Uma esposa para o filho e uma habitação ou uma morada para o Espírito Santo. Eu digo obrigada pelo teu imensurável amor em nossa direção. Eu também te louvo porque na cruz tu tomaste as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu clamo agora para que seja removida da minha mente todo pensamento negativo. Pois creio no que a tua palavra fala a meu respeito. E ela diz que eu sou amada, escolhida, abençoada por ti. E em tudo aonde eu puser as minhas mãos, abençoado será. Eu digo obrigada Jesus porque tu me livrastes da morte e do inferno, tu me tirastes de um lugar de escuridão e de trevas, um lugar aonde eu só olhava para mim, eu olhava apenas as minhas faltas, as minhas carências, um lugar aonde eu estava condenada e por mim mesma, assim como tu Toda a humanidade jamais poderia se sair daquela situação de condenação. Mas aí Jesus vem. Ele vem para o encontro e Ele vai para a cruz. E Ele nos inclui na sua morte. E no terceiro dia quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos nele. E Ele abre a porta do seu reino para nós. E nos convida a entrar. Por isso nós não precisamos temer a morte Nem os principados, nem, a, nem as potestades Porque agora nós estamos seguros em Cristo Jesus Nesse momento da oração Eu deixo o lugar da cruz E eu passo ao lugar da pia a pia estava sempre cheia de água. Ali o sacerdote lavava as mãos e os pés. Para quê? Para ser purificado e santificado antes de entrar no tabernáculo. Então eu já passei pela cruz e agora eu estou diante da pia. Que representa o lugar da santificação. Aqui Começa o processo da purificação e santificação na minha vida. Porque eu aceitei Jesus, Ele me tirou do império das trevas, me colocou no reino maravilhoso do Seu amor. E agora vai começar o processo da purificação e santificação. Eu entendi que eu sou livre e você também do domínio das trevas. Mas agora nós precisamos aprender... No Senhor a sermos limpos dos velhos hábitos e costumes Nós precisamos tirar, retirar aquela roupa velha Para que nós sejamos revestidos do que? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto Se há alguma virtude, se há algum louvor Que seja isso que passe a ocupar a nossa mente Você pode dizer isso a Ele então eu clamo Para que Cristo Jesus Me capacite a enxergar A luz da sua santidade Quem eu sou E não quem eu penso Que, eu que ele me capacite a amar E a perdoar os ofensores E que ele não permita Que a amargura se estale Dentro de mim E brotando me perturbe, Mas que eu seja livre e perdoo, ou seja, sobe, eu perdoo e me torno a igreja, livre do peso, livre, livre da opressão, livre da igreja, Ainda diante da pia, eu clamo para que o Pai me faça uma pessoa dócil, para que Ele me torne humilde e me livre da cobiça. que é a idolatria Nesse momento eu Sim, deixo a pia e me aproximo ao doentes, lugar santo A minha esquerda eu vejo brilhando o candelabro de ouro Ele está aceso Eu não posso levar nenhuma outra luz a esse lugar Pois a luz que lá está representa o Espírito Santo O Espírito Santo é a única luz no lugar é a única luz no lugar santo Que revelará o meu pecado e a justiça Quando nós olhamos para o candelabro Há sete hastes Que representam os sete espíritos do Senhor Eles estão brilhando E eu estou em pé diante do candelabro E nesse momento eu posso dizer Espírito Santo Eu estou diante de Ti E aqui diante de Ti, a minha atitude nesse lugar é de completa rendição e dependência diante da Tua soberania, aqui eu abro mão, eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão das minhas crenças, eu abro mão das minhas expectativas, expectativas a respeito de coisas, a respeito de pessoas e eu clamo por sabedoria. Vinda do alto, vinda de Ti. Eu clamo por discernimento, por entendimento, por revelação. Revela-me a Tua santidade. Em Ti está todo o conselho. Me dê os Teus conselhos sábios. Inclina meu coração a obedecê-los. Que eu seja revestida, vestida com o poder que vem do alto... Para que eu possa ser livre, liberta e também pôr em liberdade os cativos à minha volta. Dar vista aos cegos. Está em ti o poder do conhecimento. Revela-me Cristo. Revela-me o Pai. Tu és o espírito de temor. faze me andar em humildade no temor do Senhor. Eu digo também, Espírito Santo, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Eu nada posso fazer, mas através de Ti eu posso ser instrumento nas Tuas mãos. Contigo eu levarei Jesus às pessoas, pois eu sei que Tu és o Senhor e eu sou a serva. Em Ti está o conselho. A sabedoria, o entendimento, o discernimento, a revelação, a orientação, o conhecimento, a fortaleza e o temor do Senhor. Espírito Santo, eu creio que Tu vai me conduzir a cumprir o propósito para o qual eu nasci e para o qual o Senhor me designou. Porque Tu és o meu libertador, Tu és o meu líder e Tu és o meu guia. Agora eu olho para o lado direito e o que eu encontro? Eu encontro a mesa dos pães, dos pães da proposição, que simbolizam o corpo de Jesus. A palavra representa o pão. Portanto, eu tenho convicção que eu tenho que parar diariamente diante do pão e me alimentar. Me alimentar da palavra. E nesse momento eu clamo para que o Senhor me conceda entendimento daquilo que eu leio na palavra. Eu clamo também por revelação profunda a respeito de Deus, que eu tenha forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus e de Cristo, em quem Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu clamo também para que eu possa transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Afim de viver de modo digno no Senhor. Para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecida em todo poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria com isso eu posso repartir Cristo com outras pessoas na sequência eu sou conduzida ao altar do incenso Nesse lugar, o sumo sacerdote, ele queimava incenso 24 horas por dia. Assim, o santuário era inundado por um doce perfume diante de Deus. O incenso, ele representa as orações e os louvores dos santos diante de Deus. Então aqui diante do altar, eu levanto as mãos e eu adoro ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio, poder e majestade. Essa atitude, quando feita com um coração rendido diante do Senhor, sobe como um cheiro suave diante dele. E eu continuo adorando e eu digo tu és o meu refúgio, tu és a minha segurança, tu és a minha força, tu és a minha luz, tu és desde sempre e para sempre, tu és o grande sumo sacerdote que tem todo o poder nos céus e na terra, tu és o logos de Deus, tu és o que é, tu és o que és, o que eras e o que há de vir, tu és o leão da tribo de Judá, Tu és onipotente, tu és onisciente e tu és onipresente Aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra Eu passo pela cortina e chego nesse momento ao santo dos santos No meio está a arca da aliança A glória, a que de Deus repousa sobre ela a arca representa Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Todos os anos levava o sangue e aspergia na arca para a remissão dos pecados de Israel. Ali nós nos lembramos de que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, derramou seu sangue através do qual nós recebemos a sua justiça, a santificação e a glorificação. Dentro da arca nós acharemos as tábuas dos dez mandamentos Eles nos fazem lembrar de que Jesus agora é a nossa nova aliança Ali também a gente vai ver que há o vaso com maná E também vemos a vara de arão que floresceu Então eu posso dizer Jesus, tu és a ressurreição e a vida e por meio de ti, eu hoje e os meus irmãos podemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. Agora eu chego diante do trono e como não se render e não adorar o Senhor nesse lugar. Nesse lugar nós podemos dizer, tu és a imagem do Deus invisível.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 Todas as coisas, glória, pois a Ele. Nele, em Cristo Jesus, eu descubro que Ele pôs a eternidade dentro de nós, que nós já somos eternos no espírito e na alma, mas ainda habitamos num corpo temporário que ainda não ressuscitou. Mas haverá um tempo. Em que esse corpo Que hoje é corruptível Ele será revestido Da incorruptibilidade E hoje O que é mortal Se revestirá da imortalidade Nesse dia Nós estaremos Diante do Pai Entregando de forma materializada Aquilo que Ele confiou A cada um de nós Então Veja só, Jesus veio, Ele nasceu de, de Maria e José, foram os pais terrenos, nós também nascemos dos nossos pais, nascemos aqui, cumprimos o propósito e voltamos para casa. Vocês percebem que o projeto de Deus, o propósito de Deus para nós é muito maior do que eu ficar ao invés de buscar o reino do céu e a sua justiça para que todas as demais coisas aqui debaixo sejam acrescentadas na minha vida, eu tiro isso e eu tento subir com a minha lista. Eu tento subir com as minhas faltas, com as minhas carências e eu não entendo por que, que Deus não resolve. Porque está errado, porque não é assim. O projeto e o propósito de Deus é que eu e você busquemos o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E aí, além de a gente receber luz, graça, revelação, iluminação, entendimento, discernimento sobre quem Ele é, Ele ainda cuida de nós, porque isso não constitui problema para um Deus que tem Todo poder nos céus e na terra. Então, nós nascemos, cumprimos o propósito e voltamos para casa. E vamos viver lá por quanto tempo? Para sempre. E para sempre e sempre e para sempre. E para sempre e sempre. Quando eu coloco a minha vida nesta relação... Há uma identificação que é gerada em mim E eu entendo aquilo que Paulo disse Eu estou crucificado com Cristo E já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu vivo Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Descobrimos hoje aqui que a oração não é uma lâmpada do Aladim que eu esfrego para ter os meus desejos realizados. Não, não. A oração é para que eu me torne mais parecida com Jesus e que Ele seja formado em mim. Até quando nós vamos fazer isso até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento sobre Cristo Jesus. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz em João no capítulo 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Então, o grão de trigo somos nós. Eu e você. Quando nós aceitamos Jesus... O Senhor nos tira do império das trevas, Ele nos coloca no reino maravilhoso do Seu amor, mas aí vai começar um processo de santificação e purificação na nossa vida. Para que nós sejamos despidos da roupa velha, dos velhos hábitos e costumes, de tudo aquilo que, que nos acompanhou até ali. E esse processo muitas vezes é dolorido, porque assim como a semente, ela passa por um processo de romper a casca, para que ela possa brotar e produzir e vir para fora, nós também passamos por esse processo. E esse processo exige de nós disciplina. E eu sei, eu sei que não é fácil. Mas nós teremos a presença do Espírito Santo todo o tempo nos guiando, nos orientando e nos conduzindo sobre o que fazer. E a oração é uma ferramenta poderosa que o Espírito Santo, a graça, a bondade de Deus, nos oferece de uma forma gratuita. Esse processo, ele é glorioso quando a semente rompe a casca. Quando nós passamos pelo processo de romper tudo que é velho e nascemos, nós vamos produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós nesse tempo. Então a gente percebe que durante todo esse tempo que nós fizemos esse caminho do tabernáculo até o santo dos santos, eu não pedi nada para mim. Vocês perceberam isso? Mas eu busquei em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E aí todas as demais coisas aqui dessa vida transitória que eu preciso, elas nos serão acrescentadas. Eu senti no meu coração de repartir com vocês essa porção prática da Palavra. Porque são muitos novos que estão chegando e eles não entendem nem quando a gente fala que nós temos um lugar no secreto. Todos os dias, um tempo a sós com Aba Abba, com o nosso paizinho, aonde é muito precioso e é muito valioso. E quando você desenvolver isso, vai chegar aquele momento e o Espírito te lembra e você deixa... Você pode me perguntar assim, Nelci, mas tem que ser um tempão? Eu digo para você, não precisa ser um tempão, mas que seja um tempo de qualidade. Você que não tem hábito de orar, começa com 10 minutos, pega um trecho, coloca no papel e leia e vai avançando. Começa lá no início, no altar, aí passa para a pia e vai indo. Até que você chegue no deleite, no deleite. E tem uma canção que diz, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, ele não quer mais ficar. Porque a glória de Deus invade as nossas trevas nesse lugar. E nós somos revelados para nós mesmos, das áreas que ainda precisam ser transformadas dentro de nós. Que a glória do Senhor nesse tempo possa invadir a sua vida E que o Espírito Santo de Deus te leve você a começar a praticar a oração E nós vamos parar e compreender Se você parar e dar atenção a essa oração Você vai ver o processo do que Deus fez conosco no caminho Até nos levar para um lugar de deleite na presença dEle que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, possa ter encontrado teu coração e que essa porção, ela se torne viva para você e em você. Se o Espírito Santo te edificou, reparta essa porção com alguém. E o meu desejo é que você chegue ao pleno conhecimento sobre Cristo Jesus a Ele nessa noite sejam dadas toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, poder e majestade, porque Ele é o único que é digno de receber, amém, que o Senhor te abençoe em o nome do Senhor Jesus, amém e amém Senhor.